olá sou Daniel Souza do canal DS e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer uma máscara de proteção facial bom eu já estou aqui com o meu software aberto que é o photoshop essa versão que eu estou usando é o cs6 mas não importa a versão qualquer versão que você tiver aí tá tudo tranquilo bom eu vou começar aqui vou importar meu objeto vou abrir aqui Vou ensinar para vocês fazer uma máscara como essa aqui, ó. Olha que bonitinho. Bem, aquela aquela já tá em PNG, já tá tudo pronto, mas eu vou mostrar para vocês dessa maneira aqui, ó, tá? Deixa eu pegar a máscara correta. Moldura anatômica. Lembrando que eu vou deixar para vocês aí na descrição para download essa moldura aqui, tá bom? Por exemplo, tô com ela aqui, ela já tá em PNG. Se eu quiser importar qualquer arte aqui, ó, Qualquer desenho, só para vocês terem uma ideia. Tá, vou pegar essa daqui mesmo, só para mostrar para vocês como vai ficar. Aqui eu tenho lá a imagem. Eu vou arrastar para cá para o meu molde. Vou soltar aqui, beleza? Você vai dar um Ctrl T. Deixa eu dar um distanciado aqui. E aqui, ó, você pode aumentar ela para onde você quiser, até tomar toda a área aqui, ó. Você vê, ó, Pode tomar toda a área aqui e perceba que ela não passa, legal? Ó, qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui vai ficar assim mas eu vou, como eu já tocou o modelo pronto lá, eu vou estampar ele, tá bom? porque é pedido de um cliente, então eu já vou fazer isso aí você vai poder fazer qualquer modelo de máscara, eu vou imprimir e em seguida com o auxílio da minha esposa, que é ela que faz a confecção vai me ajudar aqui nesse vídeo, mandei para imprimir eu vou imprimir numa impressorinha com tinta sublimática uma impressorinha da série L da Epson L120 vou mandar imprimir aqui colocar duas que eu vou precisar de duas vou ok paisagem deixa eu vou checar agora se está espelhada que tem que estar espelhada senão o texto vai sair invertido na hora da estampa né ok está espelhada vou dar um ok aqui e vou mandar imprimir essa impressora ela é super econômica, para você trabalhar com sublimação você tem que trabalhar com imagem alta mas é super econômica, vale muito a pena ter uma impressorinha dessa qualquer uma da linha L da Epson, lembrando que tem que ser tinta sublimática para estampar em tecidos sintéticos como Oxford e todos os tecidos que tenham composição poliéster, você pode estampar, ela fica por fora a estampa e por dentro você, você pode colocar um fundo em algodão que é mais suave, né? ok eu já tenho aqui a minha estampa e agora nós vamos lá para a prensa plana já já voltamos, já estamos na prensa plana, como vocês podem ver eu recortei a minha impressão e vou colocar aqui na, no tecido Oxford já espelhado, 200 graus, 30 segundos não reparem que eu estou sem o suporte do celular, então eu tenho que segurar ele bom eu vou fazer logo duas máscaras, que eu tenho mais algumas para fazer então eu vou colocar tudo junto na prensa é, essa prensa aqui ela é antiga, mas ela é muito boa, viu? ela tem mais de 20 anos de uso e eu tenho uma outra, mas como essa daqui já estava ligada, eu vou utilizar essa mesmo vamos fechar a prensa lembrando que eu estou utilizando aqui 200 graus, 30 segundos com pressão um pouco mais forte que a média para a cor ficar bacana, tá bom? A regulagem dessa máquina aqui é analógica, não dá nem para mostrar para vocês aqui, ó. OK, 30 segundos. Só uma dica, para não dar aquele efeito fantasma, eu recomendo que você prenda o papel no tecido. Aqui eu costumo prender com fita térmica, que é muito mais barato que a cola spray temporária. Também dá para você prender com aquela fita de preço de mercado, é, é, é legal. Fita crepe não, que eu já fiz o teste com fita crepe e solta cola e fica manchado e você não consegue tirar nunca. Outras pessoas é, dizem que dá para usar o Durex, eu nunca tentei. Hoje eu esqueci de colocar, nessa primeira aqui eu não prendi nada, espero que não tenha manchado. Mas as próximas eu já vou prender com fita. Vamos dar uma olhada como ficou. Aparentemente está tudo certo, vamos ver. Opa, ficou show de bola, ficou bom. A cor ficou perfeita, ficou legal. Mas não faça isso que eu fiz, prenda sempre, viu? Bom, agora eu vou levar essa máscara aqui lá pra dona da pensão, né? Que é a, a gênia da costura, para confeccionar essa máscara no tecido e vocês vão ver o passo a passo lá, tá bom? Só mais um recado. É, eu vou narrando conforme minha esposa vai me explicando aqui, porque ela não quer aparecer. A primeira coisa que você vai fazer é recortar a estampa no tecido. Agora você vai dobrar a máscara do lado avesso para costurar as pences. Agora você pode desdobrar a sua máscara e vai ficar desse jeito aí, tá? Outra coisa que eu esqueci de avisar é que o fundo que vamos utilizar vai ser em tecido de algodão e no mesmo molde. No caso ele já está cortado aqui, tá? Você vai costurar as pences da mesma maneira que costurou a máscara, tá bom? Agora você vai pegar a frente da estampa com a frente do fundo costurando do lado avesso. Costure em volta da máscara, mas deixe uma das laterais sem costura para poder desavessar. Quando terminar de costurar, desavesse sua máscara para fechar a outra extremidade. dobras laterais entre meio centímetro a um centímetro para passar o elástico vai costurar é né, claro e vai contornar a máscara para rebater, tá? contornar costurando para rebater após a máscara rebatida, vamos dobrar as laterais para passar o elástico até aqui já valeu um like hein? Para passar o elástico não tem muito segredo. Com o auxílio de um grampo de cabelo, você pode tirar aí um peda dois pedaços de 23 centímetros mais ou menos, que é uma medida padrão, e dar um nozinho. Finalizamos nossa máscara. É, ela vai ficar assim e você pode vender ela em, de 5 a 10 reais. Tá? ganha o um dinheirinho aí nessa pandemia. É isso aí, gente. É, se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe, dê um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. E porque deu trabalho para fazer, né? Vale o like aí, né, gente? Agradeço a todos e valeu.